E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez senhoras e senhores, hoje é mais para dar um aviso rápido pra vocês Que o meu clã Bacon Elite do Clash of Clans vai estar aberto para recrutamento de membros E se você quiser participar, vai ter um e-mail para você mandar a foto da sua vila Com os seus requerimentos, com o seu perfil pra você, quem sabe, ser recrutado, beleza? Lembrando que o Bacon Elite é um clã... Para quem quer jogar, quem quer se divertir, não somos um cão focado em guerras, então nós constantemente estamos variando, estamos em busca de jogadores mais ativos e, quem sabe, focar um pouquinho mais em guerras nesse processo. E para abrir mais vagas para vocês, estou reativando o GDB2 né, que é o Gangue do Bacon 2 para recrutamento aí do pessoal que não é centro de vila nível 10, porque eu esqueci de dizer, o primeiro clã vai estar recrutando aí centros de vila nível 10 e o segundo clã vai estar tá recrutando aí de centro de vila nível 7 pra cima, beleza? Como eu sei que vão ser muitos requerimentos para pro pessoal participar, talvez eu possa, quem sabe até reviver outros clãs como o GDB3, 4, enfim espero poder conversar com Todos vocês lá mais cedo ou mais tarde Mas eu quero já deixar um aviso Bem claro aqui, eu não sou um membro Muito ativo, se você quer entrar no Bacon Elite só pra falar comigo e depois Falar tchau, eu peço por favor Pra você permanecer no seu clã Não venha pro Bacon Elite só porque Eu estou no clã, né? Então venha pro Bacon Elite se você tá precisando De um clã, tá precisando de alguma ajuda Quer se divertir e de quebra Conversar comigo, beleza? Então é isso, um, um vídeo bem rápido só pra falar Que nós estamos recrutando você, eu quero você no Bacon Elite, beleza? O e-mail para você participar é recrutamento.br@gmail.com. Vai estar tá na descrição, vai estar tá na tela para não ter nenhum problema, OK? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, falou um grande abraço do Gordinho, galera. E até a próxima. É!